Olá, minha gente. Mais um boletim da CPI. Hoje vamos falar da absurda recusa das vacinas pelo governo brasileiro. O gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, afirmou na CPI que em 2020 a empresa americana fez ao Brasil cinco ofertas de doses da vacina contra o novo coronavírus. Segundo o executivo do laboratório americano, o governo brasileiro simplesmente ignorou essas ofertas e deixou de comprar 70 milhões de unidades do imunizante mais eficaz hoje existente, com 95% de eficácia global. Se o contrato tivesse sido assinado pelo governo brasileiro em agosto do ano passado, como propunha a Pfizer, a vacinação poderia ter começado no meio de dezembro de 2020 com um lote inicial de um milhão e meio de doses e nem dá para falar que o governo não assinou porque a vacina era ruim ou era comunista hein? as negociações com a Pfizer disse o executivo do laboratório a CPI ficaram paralisadas na mesa do governo brasileiro por dois meses muitas mortes poderiam ter sido evitadas nesse tempo só isso já revela o descaso criminoso com que bolsonaro tratou a pandemia e suas vítimas por hoje era isso aguardem novos boletins da CPI da Covid muito obrigado e até breve você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar